E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito de tabela simples. E aqui nós temos a vovó Nena, que quer fazer uma viagem com seus netos, mas ela está em dúvida entre ir à praia ou levá-los a um lugar com neve. E ela resolveu perguntar às crianças qual local elas preferiam e anotou tudo na sua agenda. A Larissa votou em neve, enquanto Lorena votou na praia, o Lucas também na praia, o Luiz na praia e o Dedé na neve. Vamos ajudar a vovó Nena a organizar esses dados em uma tabela de modo que ela possa tomar a decisão? Uma tabela simples ela possui duas colunas, então, eu posso criar a minha tabela aqui com duas colunas, desse jeito. E podemos colocar o título dessa tabela como viagem. E na minha primeira coluna, eu coloco as possibilidades de viagem, que pode ser a praia, e aqui eu vou colocar a neve. Na segunda coluna, eu vou colocar as quantidades, ou seja, o total de escolhas. E vamos contar? A Larissa votou na neve. Quem mais votou na neve? Somente o Dedé. Então, eu tenho 1 um e 2 votos em neve, e eu posso colocar bem aqui. Vamos ver o total de votos na praia? a Lorena votou na praia, o Lucas também, e o Luiz também. Ou seja, um, dois e três votos. Então, a praia teve três votos. Isso significa que a vovó Nena vai viajar com seus netinhos para a praia, porque ela teve mais votos. Essa é uma tabela simples, porque ela só tem duas colunas, e está relacionando duas informações, as possibilidades de viagem e as quantidades de votos. Então, uma tabela simples ajudou a vovó Nena a tomar uma decisão. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!